eu sou o professor Branco, tudo bom? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre política e partidos políticos. E é um assunto bem pertinente, a gente está em período eleitoral, a gente tem uma, um, novo, um novo cenário mundial. E é extremamente importante que isso aconteça. O um cenário um pouco conturbado, dessa vez a gente vai ter que utilizar uma outra parede para fazer as nossas projeções e contar o que está acontecendo aqui. Até daqui a pouquinho. Política, partidos políticos Para a gente começar isso, neste momento é extremamente importante que a gente tenha a clareza do seguinte Quando a gente fala sobre um conceito de política, quando a gente fala sobre um conceito de partido político O importante é que a gente remova o que a gente experiencia sobre políticas e partidos políticos porque eu preciso entender o conceito central, geral, que vai me possibilitar, então, iniciar uma discussão e compreender uma realidade posterior. Assim, eu solicito a todos vocês que abram seus coraçõezinhos e suas mentes para a seguinte possibilidade. Vamos tirar o que a gente conhece de partidos, vamos tirar o que a gente conhece como políticas, legislação, executivo, judiciário. Vamos tentar meio que eliminar isso da nossa discussão agora. E vamos nos preocupar efetivamente e entender o que é política e o que é, então, partidos políticos. A política ela é a articulação de interesses, ou seja, tudo que envolve você se articular, negociar, discutir, mediar para chegar a um consenso, você está fazendo política. A política, nesse sentido de articulação, nada mais é do que a negociação de interesses. Nós, seres humanos, somos seres de interesse. A gente tem a ideia de somos seres políticos. Somos políticos porque nós não utilizamos efetivamente uma ação impensada, incontrolada, involuntária. A gente articula, mesmo que pessoalmente, o que a gente vai fazer, o quanto que isso vai nos custar, o tempo que isso vai levar, e para conseguir efetivar isso, a gente cria um plano de ações, e esse plano de ações, junto com outros indivíduos, vai ter que ser articulado e negociado, basicamente. Essas negociações são o que a gente chama de política. Negociar um namoro, negociar uma saída, negociar qualquer coisa. Tudo dentro desse conceito básico que eu estou trabalhando aqui é política. Ou seja, toda a arte de articulação, todas as estratégias para você fazer isso são política. Dentro desse conceito de política, a gente tem que entender que eu posso fazer então essa política. Eu posso organizar essa articulação com diversas regras. Uma dessas regras é a democracia. Dentro da democracia eu tenho um tipo de política, ou seja, é me permitido determinado tipo de negociação e de articulação. Em outros regimes eu tenho um outro tipo de organização ou de política. A política ela precisa ser compreendida como a articulação e a ação de se fazer alguma coisa quando se negociou. Nessa negociação, ela pode apresentar diversas regras. Então, necessariamente, a política não está ligada a um regime democrático, ou antidemocrático, ou ditatorial, ou teocrático, ou seja lá o que for. A gente tem, então, política nesse conceito básico, que a gente pode depois desdobrar, como simplesmente a negociação e a articulação de interesses. Eu tenho determinado interesse, você tem um outro interesse, eu vou dizer o que eu quero, você vai dizer o que você quer, eu não consigo exatamente o que eu quero e você também não vai conseguir exatamente o que você quer. Então nós vamos ter que articular uma maneira aonde eu possa primeiro, ou você possa primeiro, ou a gente possa junto, ou a gente faça isso de forma gradual, seja lá o que for, depende de como for articular. Estabelecido, então, que quando eu falo de política, eu não estou pensando de maneira alguma, não posso colocar aqui os nossos conceitos que a gente está vivendo depois de desenvolver essa discussão. Ou seja, não posso falar sobre corrupção, não posso falar sobre é, ditadura, não posso falar sobre democracia, eu estou falando restritamente em articulação. Simples. Só isso. Tendo, então, o princípio da articulação, eu preciso entender então quem articula dentro dessa, dessa desse plano de negociações. Dentro do que nós conhecemos como democracia, ah, em alguns casos a ditadura também tem, ah, no Brasil a gente teve ah, bipartidarismo, ou seja, dois partidos que concorriam às eleições, ah, mesmo que de uma forma meio... Ah, estranha ou regulada, tínhamos dois partidos, então não dá para dizer que não existem dois partidos, existem, dependendo de como for feita essa articulação. Ah, nós somos, então, um país, e esse nosso país ele é político e é democrático. Dentro do princípio inaugurado na Revolução Francesa, a gente tem a possibilidade de nos organizarmos em grupos. E esses grupos, fraternidades, podem discutir os seus interesses para saber o que, que vai ser feito o que, que não vai ser feito. E aí depois que esses grupos, essas fraternidades discutem o que, que é que vai ser feito, isso se torna para todos a igualdade. Então a gente tem a fraternidade, que é a possibilidade de diversos grupos de diferentes discutirem para fazer o que, que é igual para todo mundo. e aí quando você sabe o que é igual para todo mundo, você pode fazer isso de um jeito, ou de outro, ou não fazer. Isso chama-se liberdade. A liberdade, a igualdade e fraternidade, elas vão nos possibilitar uma compreensão a partir deste momento melhor do que são partidos políticos. Os partidos políticos, eles são instituições novas. Nós tínhamos grupos de pessoas que se identificavam pelo que elas faziam, se identificavam por onde elas ficavam, ficavam dentro de uma assembleia, uns que ficavam à esquerda, uns que ficavam à direita, então o pessoal da esquerda era de um jeito, o pessoal da direita era de outro, os que ficavam no centro da sala eram de outro. Então, daí a gente já consegue entender um pouco as nomenclaturas que aparecem, certo? Mas vamos voltar aqui à ideia de partidos, que sai da ideia de partes. Quando eu tenho uma sociedade, essa sociedade é dividida em partes, esses pedaços, esses partidos, cada um deles tem um interesse que vai articular em relação a outros. Exemplos bem simples e banais, vamos chamar assim, para a gente tentar entender isso. Eu tenho, dentro da cidade de Sinop, vamos pegar assim, a grosso modo mesmo, nós temos um grupo de pessoas que criam gado, um grupo de pessoas que produzem soja, e temos um, uma agricultura, né? e um pedaço desses grupos que fazem Madeira, trabalha com o setor madeireiro. Temos ainda outros grupos que não são ainda tão fortes ou poderosos e prestadores de serviço, outros de, ah, da área de serviço público e assim por diante. Cada um desses precisa imaginar uma sociedade funcionando de um jeito. Então, quando eu vou estabelecer o que vai ser necessário para o mundo funcionar, eu vou estabelecer que esse necessário parte da minha posição. Ou seja, o que eu preciso é A. O que o outro precisa é B. O que o outro precisa é C. Que os interesses de cada um deles acontecem de modo diferente. Eu gosto muito de utilizar essa explicação que eu dei aqui de uma maneira bem plana dentro de sala de aula. Então, eu vou chamar-se assim, a governo federal... Ele vai investir, eu não sei quanto seria isso, se é muito dinheiro ou não, para fazer isso que eu vou dizer que nós vamos fazer, nós vamos construir um prédio, botar laboratórios, então ele vai dar para nós 5 milhões de reais, eu acho que atualmente não se faz tudo isso que eu imaginei na minha cabeça com 5 milhões, mas vamos deixar assim, tá? 5 milhões. Esse dinheiro vai ser entregue aqui em Sinop para nós fazermos o que a gente precisa, então o pessoal da agronomia, ele quer pegar esse dinheiro, comprar em equipamentos e comprar uma sede para poder fazer os seus experimentos, fazer suas pesquisas, as suas aulas de campo. Então eles precisam de uma fazenda experimental e alguns equipamentos para poder fazer isso. O pessoal de veterinária quer equipar efetivamente melhor o seu hospital para poder fazer pesquisa e prestar um serviço para a população de maneira mais adequada. O pessoal da educação quer montar salas de aulas e laboratórios de sala de aula para poder desenvolver melhor o ensino e fazer com que as crianças do município aprendam melhor e consigam se desenvolver melhor. Quem fica com esse dinheiro? Ah, esqueci o pessoal da medicina e o pessoal da enfermagem, que vão querer equipamentos para o curso deles para eles poderem aprender melhor e cuidar das pessoas melhor. Vou fazer pesquisa eles médio e assim por diante do pessoal da farmácia também. Esse dinheiro vem para cá e nós vamos ter que discutir o que é mais importante. Eu sou da área da educação e eu acredito realmente que a coisa mais importante para o desenvolvimento de Sinop é a educação. Então eu vou pegar esses 5 milhões, vou construir um prédio modelo, fazer salas de aula modelo, laboratórios modelos para ensinar professores a ensinar a alunos. Já o pessoal de agronomia não vai achar isso muito interessante. Ou vocês acham que eles vão abrir mão dos 5 milhões para a educação? O pessoal de veterinária vai abrir mão dos 5 milhões para a agronomia ou para a educação, ou para a farmácia, ou para a saúde? O pessoal da saúde vai abrir mão? É necessária, então, uma organização para saber como isso vai desenvolver. Eu acredito que a educação desenvolve melhor os outros. Os outros acredito que se eles se desenvolverem, eu posso me desenvolver. Ou seja, cada um tem um ponto de vista dentro de uma realidade que nós estamos colocados, que é a nossa sociedade. Eu acredito que se eu for fazer desse jeito, vai dar certo. Se fizer do outro jeito, dá errado. O outro acha que esse errado é que vai dar certo e o meu que vai dar certo vai dar errado. Isso chama-se política. Eu tenho que me articular com os outros eu preciso dizer que quero tal coisa, ou quero outra coisa, e como todos vão ter que receber isso, eu preciso saber como que isso vai ser feito. Eu posso organizar isso de diversas maneiras, eu posso então trocar o salário de um, trocar o salário de outro, remover algumas coisas, eu posso então liberar um prédio para ser feitas as aulas de educação, de, da educação, e posso pegar esse dinheiro e fazer um outro serviço com ele. Ou seja, o pessoal de veterinária pode abrir mão de alguma coisa para pegar o dinheiro, ou ele pode abrir mão de uma outra coisa para o pessoal da agronomia, e assim vai. Ou seja, como isso vai ser organizado, é o que a política permite, é a organização. Não existe um lado certo, porque ele é feito de partes, então cada parte percebe o certo de uma maneira diferente. Para eles estarem reunidos, eles vão discutir, e vão então encaminhar essa proposta. Os primeiros 5 milhões vão ficar com a veterinária, depois os próximos 5 milhões ficam com a educação, os próximos 5 milhões ficam com a saúde, os próximos 5 milhões com o pessoal da agronomia. Ou, algum verso, ou eu simplesmente posso só pegar o dinheiro para a veterinária e educação e, vou, e a farmácia e a, e a saúde, digo, e aí eu vou deixar o pessoal da agronomia sem dinheiro. Ou o pessoal da agronomia se articula com a educação e com a veterinária e deixa o pessoal da saúde sem. Como isso vai ser organizado? Como essas forças vão brigar e negociar? São coisas da política. Então não existe efetivamente uma compreensão de que existe uma política certa, um pensamento certo. Porque é a articulação. Como essa articulação vai se dar, ela está dentro das regras dos partidos políticos, no nosso caso, da democracia. Ela é representativa, todos os grupos estão lá, todos eles vão dizer o que querem e, por eles estarem participando disso tudo, é que a gente vai ter, então, uma política final, ou seja, a ação que vai ser desenvolvida de forma coletiva, ou seja, o todo decidiu aquilo. Mesmo que eu, dentro do todo, tenha perdido, eu tive a articulação e a capacidade de continuar articulando para conseguir fazer com que isso seja revertido, aconteça de uma outra maneira e assim por diante. Assim, quando eu falo de partidos políticos, eu estou falando de grupos que têm interesses diferentes. Então eu tenho esses grupos, cada grupo vai puxar para o seu lado o que ele está precisando fazer, a sua interpretação, o seu grupo ideológico, como isso vai ser feito. E aí, depois que eles se articulam, eu tenho, então, por fim, uma política acontecendo. Percebe-se que quando eu falo política, eu estou falando que a política é uma articulação, eu estou dizendo que ela é uma ação. Então, eu tenho uma política de saúde, são coisas que eu estou fazendo. Para eu fazer essas coisas, efetivar essa política, eu tenho uma articulação política que vai estabelecer como isso vai ser feito. A gente vê isso bastante agora, nesse período de de mudanças econômicas que estão acontecendo dentro do nosso país e essas mudanças econômicas elas fazem com que diversos grupos precisem então articular os seus interesses ah, e isso de uma determinada maneira não é errado parece errado mas é o princípio que estabelece a democracia é o princípio que estabelece ah, os partidos políticos e a política é arte uma coisa que é extremamente importante a gente entender nesse, é, nessas duas afirmações do que é um partido e o que é uma política é que a gente tem que entender que sem a articulação nada acontece, democraticamente falando. Então eu preciso da articulação. O que eu preciso entender então é que nessas relações de troca, ou seja, existe um toma-lá-da-cá efetivamente legal, ele tem um limite. E esse limite é quem ou quantos. Isso é extremamente importante. Vou até usar a tela maior aqui agora para explicar isso. Se eu tenho um indivíduo ganhando dinheiro com uma negociação política, eu tenho corrupção. Se eu tenho grupos políticos recebendo dinheiro ou abrindo mão dessas verbas para que outros grupos recebam o dinheiro e façam o que seja necessário fazer, eu tenho política, ou seja, se eu for negociar, se eu for negociar ah, no nome dos professores daqui, da, do nosso campus, como reitor, ah, não é assim que funciona essa hierarquia, mas é só para a gente fazer um desenho para entender, eu tenho meu reitor, que é o cara que vai pagar meu salário e eu vou lá reclamar dos meus salários, que estão muito baixo, eu quero um aumento. Então todos os professores deliberam e eu vou lá representando todos eles. Então eu sou uma parte que vai lá brigar com o chefe. Se eu me pagar um dinheiro para eu ficar quieto e não receber mais, ou eu aceitar uma proposta inferior a que o grupo aceita, e eu aceito isso, chama-se corrupção se eu for lá negociar e todo mundo ganhar mais dinheiro isso chama-se articulação política então muitas vezes o que difere aquilo que a gente acha ah, que eles estão negociando é errado, que isso está fazendo com que um grupo maior tenha essa ação exemplo eu vou negociar eu virei presidente da república e quero negociar o Ministério da Saúde, digamos assim. Então eu vou trabalhar na perspectiva de que se um partido puder implantar a política dele de fazer tal coisa na saúde, e ele vai então pegar o cargo e ele vai me apoiar então em outros aspectos. Então eu, como grupo, vou lá, assumo o Ministério, vou implantar aquela política que eu queria, que eu negociei, ou seja, Ajudei você a se eleger, agora então a saúde vai funcionar do jeito que o meu grupo quer. Beleza, então eu vou aplicar o meu grupo. Agora, se foi para a pessoa ganhar um dinheiro, para a pessoa se promover, para ela poder botar o hospital dela para funcionar, para ela poder fazer alguma coisa na área da saúde, aí é corrupção. Então é esse o limite. Ou seja, a negociação existe. As pessoas não devem se odiar na política. Tem que aprender a negociar e saber quem elas são. Ou seja, uh, um exemplo, ou seja, não que isso exista ou que isso seja ser assim. Uh, existe um grupo de pessoas que planta soja e existe um grupo de pessoas que dá aula. Eu vou votar em alguém para me representar. Eu sou do grupo que dá aula. Por que, que eu iria votar em alguém que não dá aula para me representar? Não tem sentido. Então eu preciso, dentro da minha força, articular com a força do outro, para a gente junto, discutindo, fechando, acordando, desacordando, fazer a política acontecer. Isso é política. Isso são partidos políticos. Interesses em articulação. Isso faz a nossa democracia e faz outros regimes também. O exemplo maior para a gente poder pensar é a democracia. Temos partidos políticos ruins, temos partidos políticos com bandido, temos partidos políticos com salafrários, temos políticos de um jeito, políticos de outro, e partidos não funcionam. Isso são questões mais ligadas a um desenvolvimento processual da história, a um grupo específico, a um período específico, a características específicas. Isso não é a política. A política é isso que eu falei para vocês, a articulação política feita por, por grupos de interesse sentem, reúnem, discutem e resolvem o problema dentro de uma política. Essas outras estruturas que aparecem, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, se é centro-esquerda, se é centro-direita, se é mais ou menos, se é reacionário, se é conservador, se é patriota, se é nacionalista, se é fascista, se é nazista, isso são outros elementos. Que vão sair de dentro desse desdobramento. Ou seja, historicamente, eu posso ir para um lado, eu posso ir para o um outro, posso compreender desenvolvimentos diferentes ainda, mas efetivamente o que eu preciso que vocês entendam é que quando eu falo política, eu estou falando de articulação. Quando eu falo de partidos políticos, eu estou falando de grupos que têm interesses diferentes. E lembrando, quando eu falo sobre um grupo, quando eu falo sobre uma sociedade, quando eu falo sobre comunidade, é sempre importante a gente entender isso. Para eu poder fazer mais do que eu consigo fazer, eu não posso me somar a uma pessoa igual a mim, porque senão nós dois só fazemos a mesma coisa e não conseguimos fazer as mesmas coisas. Então dentro de um grupo, dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, eu preciso do diferente. Uma maneira simples, para eu poder ter filhos, eu preciso de uma pessoa de um outro sexo, sem falar na questão da adoção, só uma questão biológica mesmo. Tá? Assim sendo, não podem ser dois iguais, eles precisam ser diferentes. Para eu poder plantar, eu preciso ter o agricultor, preciso ter o mecânico, preciso ter o, o cara do caminhão, preciso do cara que cuida do caminhão, ou seja, eu preciso de um monte de gente diferente para conseguir chegar aonde eu quero. Essa comunidade são pessoas muito diferentes, que precisam discutir entre elas, se articularem entre elas, e aí dentro daquele grupo que elas se articularam, ou seja, gente muito diferente, se organizando de maneira diferente, vão então conseguir fazer o que é necessário ser feito depois. Tá entendido? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês gostem desse modelo de vídeo, eu espero conseguir fazer efetivamente ele funcionar do jeito que eu pensei. Beleza? Nos vemos logo mais. Tudo de bom.